oficial do Twitter e deu pra gente ver que era um código de event lab, ou seja, eles já estão antecipando as pistas dos carros que pode chegar pra gente no próximo update. Eu achei estranho porque geralmente os desenvolvedores, eles colocam pistas dos carros do próximo update uma semana antes de acabar o update atual. Então alguma coisa deve ter acontecido, né? Será que o hype do Forza deu uma baixada e eles anteciparam essa publicação para voltar o hype novamente depois do leilão ter quebrado, o pessoal ficou meio chateado, né? Então, eles passaram esse código e eu fui lá no Event Lab, o pessoal foi lá também. Ontem a gente tava trocando uma ideia no comecinho da live da Twitch. E, mano, apareceu uns códigos lá bem estranho. Eu, de primeira, não consegui decifrar esses códigos. Depois, eu fui dar uma pesquisada. Pelo que eu entendi, o Forza compartilhou um código que é, parece ser uma cifra maçônica. Uai, o Forza é da maçonaria? Eu não sabia, não. Cifra maçônica. Mano. Aí esse código, ele revelou pra gente uma Lamborghini Sian, um Cupra Urban Rebel, que é um carro elétrico, e o Nissan 400 E 2022, que é um carro que ele tava na pista desse update atual, só que ele não veio nesse update. Eu acho que era, ele era pra chegar nesse update ele não veio. E pra gente ter certeza se realmente são esses carros que vão chegar pra gente, o pessoal comentou lá que foi difícil decifrar esse idioma, a galera não não sabia o que, que era Aí o pessoal escreveu lá, olha isso aqui é uma cifra Maçônica, então tá mostrando Esses carros aqui, aí o próprio Perfil do Forza foi lá e comentou Tenho que ser honesto, pensei que levaria Mais tempo pra você descobrir Mas não estou bravo com isso Ou seja, o perfil oficial do Forza Comentou isso, então ele Tá confirmando que realmente pode Ser que venha esses carros pra gente, eu acho Que vem mesmo, porque se ele comentou isso Lamborghini Sian, Cupa Urban Rebel, que eu acho que que assim pronuncia, com certeza eu tô errado e o Nissan 400Z eu sinceramente sou muito feliz que o Nissan 400Z foi adicionado é um carro muito bonito, me lembra muito o Gran Turismo que eu joguei tô com saudade desse carro mas eu estou mais empolgado com a Cyan e esse Cupra, que é um carro, eu não sei se vai ser o conceito porque tem a versão conceito desse carro, que é realmente é um carro de corrida, só que ele é um conceito, a versão dele de corrida não é final ainda, e ele é previsto lá para 2025 por aí mas eu tenho quase certeza que vai vir para a gente a versão conceito dele e já que o perfil do Forza respondeu um dos comentários do pessoal que conseguiu decifrar esses códigos então eu resolvi dar uma pesquisada sobre essa Lamborghini Sian porque eu tenho certeza que o pessoal vai comentar aí será que esse carro vai ser bom ou não e não esqueça de deixar aí qual o seu carro favorito dessa lista que eles revelaram nesses códigos eu tenho certeza que vai ser a Lamborghini Sian né? Mas deixa o segundo lugar, então coloca dois carros aí dessa lista que você gostou. Mas dos carros competitivos, eu tô achando que o 400Z vai ser bom na classe A. E a Cian, eu tenho quase certeza que ela vai ser boa na classe S1. Os números dela é parecido com os números, com os números da Lamborghini Centenário. Então provavelmente pode ser um carro bom na classe S1, se ela vier pra gente com aquele nível da Centenário. olha que a Lamborghini Centenário é um carro muito bom. Ela é bem parecida, os dois tem um motor. V12, a Centenário tem 770 cavalos de potência, enquanto a Cian tem 785 um pouco mais de potência, 15 a mais o 0 a 100 delas eu pesquisei a ficha técnica desses dois carros para a gente fazer uma comparação o 0 a 100 é idêntico, 2,8 segundos de 0 a 100 agora em questão de peso, a Lamborghini Cian é só 50 quilos mais pesada do que a Lamborghini Centenário. então baseado nesses números, a Lamborghini iniciando, ela vai vir com um pouquinho mais de vantagem porque além de ser um carro novo, né, o pessoal vai ter que dar uma atenção para ela. Ela vem 50 kg mais pesada. Então, provavelmente a classe dela vai vir um pouco mais baixo do que a classe da Centenário. O Cupra Urban Rebel Concept, ele vai oferecer uma potência mínima de 250 cavalos até no máximo 320. Provavelmente vai vir uma classe baixa, uma classe A, porque dá para ver que ele é um carro popular entre aspas, né? carro elétrico popular ele será lançado no ano de 2025 acertei em cima ele faz um 0 a 100 de 3,2 segundos carros elétricos eles são bem rápidos né de velocidade de 0 a 100. Só que até agora não apareceu nenhum carro elétrico no Forza que é bom de velocidade de corrida. Eu acho que os desenvolvedores fazem de propósito. Ou parece que a galera não gosta de carro elétrico, né? Porque ou o carro é bom de velocidade e não faz curva nenhuma. Ou é bom de curva, mas não tem velocidade final. É por isso que eu nem dou muita bola se chegar algum Tesla pra gente. Porque não vai adiantar nada o carro chegar pra gente. E a gente não poder customizar para o carro pelo menos andar bem, né? Em alguma classe esse carrinho vai ser bom na classe a pelos números dele eu já conheci esse carrinho antes pelo canal car Uau, que tem a versão em português é um carro que tem um design muito bonito só que cara carro elétrico ainda não me conquistou principalmente porque é uma marcha só né geralmente o máximo são duas marchas que nem aquele Audi e tron então eu não fiquei tão empolgado com ele cara em relação ao nissan 400 z eu não consegui achar o peso desse carro de jeito nenhum eu só sei que ele vai utilizar um motor V6 3.0 biturbo, que é um motor bem forte, né? 405 cavalos. Provavelmente ele deve chegar pra gente ir na classe A. Eu acho que ele deve pesar ali na casa de uns 1.400 kg. Vai ser um carro bom. Acredito que ele vai ser bom, porque geralmente os mais modernos, eles são, eles são melhores do que os antigos. O Nissan 350Z que a gente tem no Forza é um carro muito bom, então provavelmente ele, esse novo vai ser melhor ainda de manobra. para mim, ele é a Lamborghini Sian Vai ser os meus carros favoritos desse novo update que vai chegar para a gente aí. E por falar em update, a gente está no update da Donut Media que não agradou muita gente a não ser os kits da Rocket Bunny, né? Que a gente gostou muito. A maioria dos carros é tudo classe A e nem tem velocidade final, mas pelo menos dá para a gente brincar com a galera, né? Com esses carros. Quinta-feira, agora tem um evento sazonal de inverno para a gente pegar um Ford Wagon que eu não gosto de carros antigos e completando 40 pontos, um Zenvo ST1. Aí na semana que vem vai ser bom, né? Porque a gente vai ter um Morris, que não me interessa muito, mas a gente vai poder pegar o Porsche 911 GT3 2021, que já é um carro raro aí, que muita gente não tem. Olhando os prêmios do update da Donut Media, dá pra gente ver por que que os desenvolvedores adiantaram pra gente aí, as pistas dos carros do update de Natal. Cara, você percebeu que os desenvolvedores, eles estão segurando os carros pra liberar pra gente nos momentos estratégicos, né? Que nem esse, o update da Donut Media aí, só carro reciclado, ninguém curtiu muito aí eles trazem um update aí, bem ali próximo do lançamento do novo Need for Speed, com Lamborghini Sian, com carro elétrico conceito bonito aí, que dá até pra lembrar de Gran Turismo, com Nissan 400Z, e é bem no lançamento do novo Need for Speed, então eu acredito que os desenvolvedores têm muitos carros escondidos, e no ano que vem a gente vai ter muita coisa boa, que eles estão prometendo um update muito grande beleza, eu espero que tenham gostado, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se quiser correr com a gente, aparece na Twitch. Se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem lista de dicas aí pra você, beleza? Então até o próximo vídeo.